Bom dia, estranhas, tudo bom? Hoje é mais um dia no Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva falando diretamente do Mundo da Lua. Aleca! Da Gente, hoje é mais um dia de vlog Vamos fazer um vlogzinho No camarim, no trabalho Bora O Gorda já deve estar chegando lá também Vamos ver como vai ser hoje Já se vemos, já já E aí galera, bom dia estranhas, bom dia esse sol maravilhoso que acabou... ah, voltou, querido hoje é vlog e a gente começa assim indo ao encontro da exa Cunha é, não chegou. Ela não chegou aqui no camarim, ó. Sali as roupas dela. Não chegou nem a Camila ainda. Ou seja, eu sou muito antecipada. Eu vou tomar café assim. Pior que tem pra variar. Que delícia, esse cafezão rolando aqui já, ó. E com certeza, com uma boa gorducha, eu vou mergulhar aqui. Olha que eu me encontro. Camila Anjos, Camila a Anjos, botou frangueirinha. Ó, chegando. Chegando. Olha, já ouvi, já. Estranha! Ó, oh, gordura em pessoa. De branco parecendo uma nuvem. Sete horas da manhã. E ela tá como? De preto. Uma vez, Black Soul, sempre Black Soul. Soul! Aqui é a Sabrina, meu amor. Ai, vocês estão ali ou camarim? Ó, oh, o camarim. Não, eu tô aqui no seu também. Oi, gente. Bom dia. Dê bom dia, bom dia pro canal dia. das Ursas aqui. Bom dia, bom dia! Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui ah, também, tá bom. ó. Olha, a galera. Dia. Bom dia, equipe! Deixa eu dar beijos. <risos> Agora é tudo televisionado, ó. Gente, olha, olha, coisa mais gostosa do mundo esse chegar. E o um camarim. Tá essa gostosura aqui, ó, gente. Ó, que delícia. Acho que eu vou chorar. Vou chorar um pouco e já volto. Tá, esse aqui é o ator do dia, Maurício, meu querido, tá? E eu trouxe pra vocês uma técnica nova que eu acabei de aprender no curso de Vigilópolis. Que é o seguinte, esse cabelo ele é super complexo Então você pega a sua própria mão, ó Essa mãozinha aqui Você passa de baixo pra cima, ó E vem desmontando Olha que bonitinho que fica Você faz isso aqui isso. Londres, depois, depois, Londres, faz Londrina, Londrina, Londrina, só se for depois, você fala assim, ó. Bancada Bem natural, sem crueldade com os animais. Tudo 100% natural, vegano, orgânico. Mas só tá arrumadinho. É, só tá arrumadinho. É lógico que a Camila tá aqui, né? Porque se não é a Camila da minha vida, todo mundo sabe que eu sou um tremendo bagunceiro, né? E, tem alguém que costura no set? Queria fazer barra. Ai, tô com o zíper estragado. A minha cara tá com barra? Eu você vou... tá brava? Não, querida, não tô brava. Vou fazer uma pence nessa gordura sua aí. Diminuindo a figura de Nine, né? Pedindo uma barra pra ela, pedindo um zíper. E ela já falou que veio ir no shopping, a que ela a não melhor faz. Tem costura, meu amor. <risos> eu tô. a melhor Exacunha, Exa estranha exacunha, abrindo fábrica de tapapós, de aventais, Nossa, quem precisar. Tapapó, tapa eu tô falando, eu tô numa onda muito velha ultimamente. Agora, eu fui gongada na internet ultimamente, pra minha amiga Ricarda Cardoso. Muito obrigada pelo toque, tá? Você me lembrou que eu sou velha, tá, querida? Muito obrigada! Eu não tenho como te agradecer. A gente só não sabe como ela esqueceu, né? Ó, <risos> oh, gente, horário de almoço. Ó, oh, comidinha, comidinha. Ó oh, a equipe. Oh, e ó oh, quem tá aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ó o Besona, ó. Oh. Tô focando. Oh, oh, não dá nem pra pegar no crime hoje, gente. Não, já foi. Cheguei atrasado. Desculpa, mas sem registro de estado. Cheguei ali. atrasado. Oh. <risos> oh. Tudo que é cruel, eu tô tirando oh. fora, galera. porque ela não é vegana. Parabéns. Ela não é cruel, te. Obrigada, Cruelti. É cruel, Obrigado, Cruella. Então aqui, ó, tirei, ó. Adoro. Urban de que beijo. Vaza. Cruelte minha. Porque cruelte, eu, eu com tá. carne. A, a desgraça. Carne. A desgra a eu tô mandando. Escuta aqui, viado. Eu tô mandando um presentinho pra desgraça, tá? Sei, sei. Caterine e Hills é cruelte. Leva. Já foi, perdeu. -te. A Make B, ela é cruelte, né? Não tem. Ó, é, eu acho que é cruelte. Vaza. Cruelte. Ruby Rose. Cruelte. Ruby Rose. Cruelte. Vaza. Não tem coelho, é Cruelty. E esse aqui também, que é da Ruby Rose… Da senhora, eu gostei dele, Bi. Esse aqui, ó, basiquinha. Esse aqui é Cruelty, ó, tem o um coelhinho. Olha que mara! Uma palhetinha de contornos cremosos Maravilhosinha, maravilhosos. Maravilhosinha, é. E olha Bem. essa paleta toda Cruelty. Essa é da Criolan, gata. não nome é da tá Cruelty. Ó. Que eu saiba, ela usa um, meia dúzia de, de abelhinhas aí. Mas é, ela não ó. chega a ser Cruelty, tá ligado? Isso e eu aqui... não vou perder mil reais. Só que tinha que vir pra mim, porque <risos> é Coitada! Ah. Coelhos, coelho. Ai, que horror. Coelhos mortos, senti. <risos> Esse lencinho aqui, ele é maravilhoso, indicação de Nicole Make. que ele é... Cruelty. Não é Cruelty, viado. Nides, vamos Nides. ver. Se não tiver a coelha aqui, gata, vai ter voadora. Cruelty. Cruelty é olhar pra você, já te expliquei isso hoje. <risos> Não, estamos aos poucos destruindo oh, a se... bancada. Tô sem secador, Cruelty. Coitadinha. Preciso. É. Arrasou. Golviga. Golviga. Thanks. Yeah, Golviga. <risos> Levando a carniça, leva. A brincadeira é tudo meu. Leva, beijou, leva beijou, essa carniça, tá? Leva beijou, essa crueldade. Tá feio, Demorou. Ah, vamos lá ver a bicha Cruela. Cadê essa Cruela? Pega e, esses troços cruel, sua bicha. Já pega, é, pega. Já era, ó. Adoro. Beijo. <risos> beijo, beijo, beijo, beijo e beijo. beijo. E não me liga beijo. esses produtos, tá? Agora todo vlog a Enza vai fazer uma lavagem na minha mala, tá ligado? É, te... Olha que bonitinho. <risos> <risos> Aqui, ó. Vem dar uma espiadinha no sete. Será Se é que a gente pode, vir? Justi, imagina, imagina. Sacotinho. Só, um só um pouquinho. Por trás do vidro. Só um pouquinho, tá? Só um Pouquinho, bicha, oh, bem pouquinho. Olha lá, ó, ó, gente. Ai, Acho que a gente tá um batado. Chega, chega, chega que não pode. <risos> chega, tchau. Bicha, é o seguinte, tu te decide, tá? Ou tu é a desgraça, ou tu é a, ex, ou tu é a dona branca, querida. Querida, daqui, porque você vai ficar muito mais rica, ah. trilhardária. Ah, então é isso. Agora explica, querida. Tu não, Sim, sabe desse, tu não sai desse dá personagem dá, por quê, então? Porque ela é olha rica? Essa, essa cata essa fronte, Não, cata essa fronte, galera. Cata esse acabamento de fronte, gente. Desculpa, tá? Ou tu Sim. tem grana pra ser a dona branca, ou tu não tem. Enjoada. Enjoada, <risos> enjoadinha? Não queira. E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Mija, vamos pro Branca! Uhul! Vamos pro Branca! <risos> Ai, a Branca tá do show na porta do estúdio! Olha é <risos> vai, vai, vai, Branca! Sai aí Branca! Uhul! E vamos fazer o seguinte, já vamos encerrar esse vídeo, Branca? Vamos, gente, que tá acabando a filmagem então hoje. Então é isso, né, o nosso vlog. Olha como eu tô plena, gente. tá muito ida. plena, Branca. Gente, YouTube. tô gripada, tô saciada, doentinha. Que dói. Tá frio. Ai, Tá chovendo, gente. Tá chovendo. Dá uma like. Molhadinha. Dá um like, eu tô aqui sozinha. Curte, assim, compartilha, compartilha e comenta, um vai, por favor. Eu passando felicidade. <risos> Querido, <risos> gente, esse é mais um fim de vlog no Calari. Curtiram? Foi legal Cantaram. pra vocês? Amanhã tem mais, mas eu não sei se a gente vai filmar, não. Porque são duas diárias muito longas, a gente fica muito cansado. A gente tá muito cansada, né, galera. Exato. A gente não tem só isso pra fazer, desculpa, tá? I I love. Love. É o que tem pra hoje. E como todo vídeo… Não se esquece… Se inscreve no canal! Se inscreve no canal, gente. Aperta no inscreve. Depois aperta no sininho do lado, pra receber Is. notificações. Curte, não, compartilha é e comenta. Curte, compartilha e comenta. Dá o like aí, nosso soquinho do like, ó. Eu só Dá uma soquinho do like aí, que a gente fica super animado. O YouTube sabe… Quando você dá o um like o YouTube fica sabendo que você gosta da gente. Ele fica falando pra você, ó, oh, tem vídeo novo Ele dela. fica fofo com a gente. Olha, os bichos puseram um vídeo novo. Ah, tá e as queridas. Ele te avisa. As oh, novas as queridas. as redes sociais. Editor, põe aí as redes sociais do canal aqui embaixo, ó. Azurça. Canal Azurça, no Instagram, no Facebook. Tem as nossas redes so as pessoais também, né, ó. Otávia Maciel. Otávia Maciel! Em vacunha, em vacunha! <risos> <risos> Se vocês Ai, quiserem, quiserem ver mais da nossa vida… Eu tô com dor aqui hoje, por favor, chega! <risos> Se vocês quiserem ver mais da nossa vida, dá uma olhadinha lá, tá? E é isso, Não se esqueçam, a gente ama vocês, garotas. Estranhas! Espera, Ó, espera aí que domingo que vem tem outro vidinho, tá? Não abandona a gente, não. Todo domingo tem, né? Ai, a gente no Não, por favor, curte, compartilhe, comenta, vai. Gente… Beijo, beijo.